Muito bem gente, muito bem, estamos de volta É o seu amigo Boina, o professor Boina aqui com você Aqui no canal do professor, né? É, muito bem, aquele abraço especial para você Que acompanha aí as nossas videoaulas Depois de um tempo sem gravar, vamos lá Vamos lá, vamos ensinar alguma coisinha aí pro pessoal né, Que gosta de aprender um pouco e não ficar perdendo tempo é, Com vídeos inúteis na internet Muito bem é, você já é, sempre dá uma olhadinha nos, nos vídeos do YouTube, você já reparou que tem uns vídeos lá que não aparece, é, não aparece a imagem, mas sim quando, quando ele está sem abrir, tem aquela capinha legal lá na frente. Então eu vou, hoje eu vou ensinar como faz aquela capa, como você é, consegue colocar para ficar legalzinho, e também é, vou te explicar aonde você vai fazer aquela capinha do canal em cima, lá, que aquilo é muito complicado, né, é, se você não tiver uma forminha legal, você não faz, mas agora tem um site aí, que você pode fazer gratuitamente, pelo site, e sai bonitinho, hein, sai bonitinho, sai belezinha mesmo, né, é, esse gravadorzinho nosso aqui, parece que tá querendo embaçar, não, já voltou, né, legal, põe ele aqui, né, Vamos trabalhar, gravador, tá na hora, né? É, tá na hora, deixa eu mandar um abração lá pro meu amigo Almir Dias, lá de Caçador, Santa Catarina, acompanhando as nossas aulas, é, também tem um stream aí com a gente, né? É, com a sua rádio lá em Santa Catarina, é, um abração pro Almir Dias e para todo o pessoal lá de Caçador, tá bom? Vamos lá, sem perca de tempo, vamos lá para... Ah, deixa eu mostrar aqui que tipo de capinha que eu estava falando, né? Senão o pessoal não vai entender nada, né? Vamos lá no canal do professor, é, vamos é, esperar a internet, né? o sossego da internet, é, porque agora são 8 horas da manhã, em plena sexta-feira, e eu pelo menos já estou acordado e trabalhando, né? A internet não quer trabalhar, é brincadeira um negócio desse, hein? Vamos lá, clica ali, isso, vamos abrindo aí o nosso canal, né? que provavelmente você está assistindo aí, né, é, essa vídeo videoaula, é, vamos só mostrar para o pessoal, né, como é que, o que, que é que a gente vai é, ensinar para você, você deixar o teu canal melhorzinho aí, mais, mais bonitinho, né. O canal do professor também tá bagunçado, né, mas é falta de tempo de, de cuidar mesmo, né. É, aqui era para ter cuidado melhor, vamos lá, vamos tirar dessa, desse sistema novo aqui, que eu detesto essa renovação aqui, viu. Ficou péssimo, viu? É, ficou péssimo isso aqui. Deixa eu ver aqui. É, vamos sair disso aqui primeiro. É, se o pessoal do YouTube estiver ouvindo, né? Vê se coloca uma coisinha melhor aqui, né? Tá, tá ruim demais isso aqui, viu? É, agora sim, né? É, tá vendo aqui, gente, ó? Aqui, por exemplo, esse vídeo aqui, você tá vendo a imagem parada lá, mas é a imagem do próprio vídeo, né? É, então tem aqueles que tem aquela capinha Deixa eu mostrar aqui ó. Deixa eu abrir os outros vídeos ali Deve ter algum com a capa né? Porque eu nunca tenho tempo para fazer capa né? é, Deixa eu dar uma olhadinha aqui tá. ó, Por exemplo aqui ó. Isso aqui é uma capinha Isso aqui é uma capinha Que a gente coloca na frente Para ficar legal Olha aqui ó. Essa aqui é outra Entendeu? Acho que agora, mais ou menos, o pessoal já, já pegou, né? Que é, vamos primeiro ensinar a fazer essa capinha da frente e você introduzir lá, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. É, ah, vamos fazer, uma, é, vamos fazer uma capinha aqui para colocar aqui, por exemplo, ó. É, deixa eu ver aqui. Como você ter uma rádio online totalmente grátis, né? É, vamos fazer a capinha ali, deixa eu ver se... É, a nossa página aqui coopera né, porque eu não sei se é vírus ou o que que é, mas tá começando a perturbar esse tipo de coisa aqui viu, é vamos lá vamos sair daqui né vamos lá na nesse programinha aqui vamos usar o Aurora 3D para fazer essa capa você conhece a Aurora 3D? agora você vai conhecer um pouquinho né muito bom Programinha muito legal. Olha só, aqui você vem aqui. Vamos fazer alguma coisa simples, né? Claro que você pode enfeitar do jeito que você quiser, aí, né? Aqui, ó. agora você pode vir aqui, ó. Vamos capturar uma capa através desse, desse pedaço aqui. A nossa memória está, memória está é, ficando estranha, né? Será que não está dando conta de abrir o programa não? Acho que é os dois programas, né? o gravador aberto também Deixa eu pegar uma capinha qualquer aqui Uma capinha qualquer não, né? tem que ficar legalzinho Você Tem que pegar uma capa que realmente é, chame a atenção né? Vamos lá Essa Tela aqui é o um problema, né? às vezes enche a paciência da gente. Vamos ver aqui. Área de trabalho, vamos lá. Área de trabalho, vamos lá ver nas minhas imagens. O que é que nós temos ali para fazer uma tela legal, né? vamos colocar eu, eu por exemplo eu já tenho essa aqui ó vamos ver se essa aqui serve olha aí você pode colocar, colocar qualquer imagem que você escolher né claro eu vou colocar essa né deixa eu ver é como criar uma rádio online totalmente gratuita então vamos ver aqui o que a gente pode fazer né essa capa aqui de fundo Deixa eu ver. Mas a memória do computador não tá aguentando a, a, a setinha piscando. Tomara que dê pra, aguente, né? A, até o fim da gravação, né? Mas aqui não, não achei bem que era necessário não. Mas essa capinha aqui de fundo, vamos quebrar um galho, né? É, vou aqui. Ali você vai. Ali você pode escrever, ó. Deixa eu voltar aqui que eu fui rápido demais, né? Você vem aqui, aperta a setinha. E aqui, nesse Azinho aqui. Deixa eu me ver aqui. É, Almir Dias, negócio não é fácil, não, hein, Almir? Misericórdia. Como? fazer ou criar? Aí que tá. Ah, como? Como? Vamos ver como é que ficou aqui. Ó. Depois que faz é, escreve, fica grande assim mesmo. Aí você puxa aqui. ó. Vai puxando devagarinho para não perder o esquema aqui. Vem nessa setinha aqui. Vamos diminuir essa letra. E ela não vai se esticar, né? Olha aqui. ó. Diminuindo mais ainda, né? Não se esqueça do programa, né? É, não é qualquer programa que você faz isso, não. Isso aqui é o Aurora 3D. Muito bom, simples demais. Olha aqui, ó. Você segura aqui, ó, com o mouse no botão é, esquerdo e faz isso aqui, ó. Vamos alinhar certinho. Vamos... Tem que escolher uma posição legal, né? Olha aqui, ó. Mais ou menos aqui, Alinha a figura também aqui nós vamos colocar nesse espaço deixa eu puxar um pouquinho aqui acho que mais ou menos assim vai ficar um, um bom tamanho como criar uma rádio deixa, aqui você pode dar uma melhorada nessa letra olha lá ó. ou aqui você mudar mudar de jeito a letra olha lá é, vamos colocar essa né ela diminuiu um pouco mas vamos puxar de novo aqui tá vendo como criar uma rádio agora é preciso colocar o web totalmente grátis né Aqui, para renomear aqui, pronto, vamos ver como é que ficou. Essa letra, letra eu não gostei, não. Rádio web grátis ficou estranho, né? Como criar uma rádio web grátis. Vamos ver se a gente muda, fica melhor assim um pouco. Aí, vamos lá. Aqui você é, pode usar qualquer tipo de fundo que você quiser. Você... É, Remodela certinho né, como criar uma rádio web grátis, Isso aqui é apenas um, um, um demonstrativo gente, é um demonstrativo, vai ficar meio meia simples demais, mas dá para você entender aí como é que funciona o Aurora 3D né, é, como criar uma rádio web grátis, vamos ver o que mais falta aqui, deixa eu ver se eu faço alguma coisa, você vem sempre aqui para pegar uma foto né, Vou pegar a foto do professor aqui. As fotos. Depois que entra a foto aqui, isso aqui é meio complicado mesmo, ó. Ó, você vê que se mexeu com o fundo, né? Mas você vem aqui, ó. gente Vamos lá. Meu Deus do céu. Complicou tudo aqui. Deixa eu alinhar de, de novo aqui. Agora vamos ver o que essa foto tá embaçando aqui Aí, acho que agora pegou, hein? Não É um negócio bem complicadinho Esse negócio de transferência de foto Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, agora pegou É, não vai ser viável também Colocar essa foto aqui, não Não gostei muito dessa, desse modelito Mas tudo bem Então vamos deletar ela Mais ou menos, pessoal, já sabe como é que coloca A foto ali e tal, né? Vamos só alinhar aqui a capinha, puxando um pouquinho aqui ó, essa letra para cá. Como criar uma rádio web grátis? Isso aqui é só para é só para pro seu vídeo né? não ficar tão simples, né? Essa capinha aqui para dar uma um colorido melhor na coisa, né? Deixa eu ver aqui, que mais. Aí você pode escrever qualquer coisa aí é, a mais que tiver, né? Aqui no caso o texto é pequeno, é como criar uma rádio web grátis, isso aqui é bem pequeno, né? você pode alinhar um pouquinho mais essas, essas letras aqui, na hora que você alinha você clica aqui para poder fixionar tudo, e aqui você faz de qualquer tipo de modelo que você quiser, né? isso aí é a gosto da casa, né? Aurora 3D, você consegue esse programa aí na internet sem problema É um programa que tem muita utilidade Você vai usar praticamente a vida inteira, né? É, um abraço aí para você que está acompanhando nosso canal é, Você que já é inscrito, amém por isso Não se esqueça aí de dar o seu like e nos ajudar, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí Nos ajuda que eu vou ficar eternamente agradecido E vou visitar seu canal, né? Porque aqui nós somos parceiros, né? É, nós temos uma parceria especial aqui nós é, não simplesmente queremos inscritos mas queremos aí aquela parceria que está sempre aí nos ajudando sempre nos visitando sempre é, dando uma olhadinha aí nos nossos vídeos tá bom é, você também que já tem a, a intenção de montar a sua rádio web você que às vezes é, você tem aquele sonho é, você tem aquele sonho especial de ter sua própria rádio web, não se esqueça não se esqueça, ó, esse vídeo inclusive fala sobre isso, como você criar uma rádio web totalmente grátis, totalmente grátis você sabe que há algum tempo atrás aqui no brasil você é, contratava uma empresa é, era a base de 400 reais para poder montar o site, a rádio e tal, e colocar configurar tudo no lugar e tal agora não né, agora não, através das nossas vídeo aulas você monta a rádio web, não vai pagar nada para ninguém. Somente vai pagar o sinal, né? É o sinal da, da geradora, da geradora do stream, é, do servidor. Que se você comprar com a gente aí é R$ 25,00. E também você tem direito aí, né? A nossa assistência, né? A nossa assistência técnica. É para você comprar, não se esqueça. 16 é o código de área. 988269117. 988269117. 8826-9117 Você entra em contato Porque é o WhatsApp, tá bom? Tá aí a pequena capinha aí, né? É humilde e simples Mas fica melhor do que sem nada, né? É, vamos salvar agora E já está, estamos quase terminando a explicação Vamos lá Salvar você vem aqui Olha só Exportar Tá vendo aqui, ó Aí você clica aqui. Aqui no caso é PNG, mas você pode pôr o ó. ó, Vou colocar aqui capa teste. Para não se perder lá. Ótimo, capa teste, né? Vamos tirar o gravador daqui. Salvar. Pronto, salvamos. Tá ótimo, a capa já tá lá do outro lado. Aí você fala, mas... E na hora de colocar no YouTube, como é que você coloca? Vamos lá, vamos colocar, né? Vamos lá. Vamos lá, passando aqui. Bom, pode até desligar esse... Esse programinha. Deixa eu ver aqui se É, é vamos minimizar só, né? Agora vamos lá no YouTube. Vamos lá. Ah, abre o computador. Vamos trabalhar, meu filho. Não, isso aqui não. Deixa eu ver aqui lá no YouTube. Isso aqui é outra coisa. Vamos lá. Agora colocando a capa, né? Vamos lá. Tá lento demais hoje, né? Meu Deus do céu. Sexta-feira gostosa aqui na região de Ribeirão Preto. Estamos gravando aí no, no amanhã de sexta-feira. É, sol gostoso. Previsão de que vai dar sol amanhã no sabadão, né? Coisa boa, hein? É, vamos lá no YouTube, lá colocar essa capinha que fizemos aí, né? Você pode confeccionar ela do teu jeito aí. Eu vou editar mais aulas com esse programa. E aí você vai aprendendo como é que funciona Vamos lá O negócio é aguentar a lentidão, né gente? Não tem como sair dessa lentidão não Vamos lá Vamos lá. Está lento mas que... Deixa eu ver o vídeo aqui. Tá, o vídeo é isso aqui. Você vem aqui atrás do teu canal lá, ó. Coloca, é, clica lá, editar. Tá. Aí você vem aqui. Ó. Clica. Vamos lá buscar a capinha agora Tá demorado né Pra achar isso aqui Meu Deus do céu E a capa aqui, onde é que foi para isso? Meu Deus do céu. É, muito bem, né? É, tomara que não esteja pegando o som da rádio, senão vai me bloquear de novo. Meu Deus do céu. Tribulação é né? quando a gente não pode é que perde o um negócio. Deixa eu salvar de novo isso aqui. Pra poder achar lá do outro lado, senão eu vou ficar aqui, até quando aqui. Aqui dentro dessa pastinha, lembranças que aí acho que consegue achar normal. Pronto, vamos salvar aqui. Aqui a minha tela está muito cheia de coisa, né? Vamos voltar lá, gente. Aí ó, vamos procurar a pastinha agora que nós colocamos. Lembranças, lembranças, lembranças, vamos ver aqui. Lembranças. Uma hora preciso descarregar esse computador, tá muito cheio. Aqui. Agora finalmente a gente vai achar. Aqui, gente, ó. Nós salvamos aqui. Você foi lá no vídeo, né? Igual você percebeu aquela hora. Clicou aqui. Vamos ver. Ah lá, ó, tá vendo lá? Entrou, né? É só você salvar aqui, ó. Salvar aqui. Não apareceu ainda, mas aí você vai lá e clica aqui. Tá vendo, ó? Apareceu a capinha lá, bonitinha. É, é bem simples, mas é bonita, né? Tá aí, né? É dessa forma aí que você vai fazer as suas capas aí pro seu vídeo. E sem erro, com... O, com o programa Aurora 3D. Aurora 3D, muito bom mesmo, um programa ótimo. E para você fazer a capa do YouTube em cima, ó, presta atenção. Eu mesmo, eu mesmo ligo com essa capa, mas quem gosta de, de, de caprichar na coisa, olha só. Tá aqui? Olha aqui, ó, tá vendo essa capa aqui? Ó? Essa aqui inclusive está muito mal feita, que eu não, eu não perco tempo para essas coisas. Mas quem gosta de caprichar. E eu, um, eu tenho um sistema muito especial, porque essa capa aqui é muito complicada. Se você for ficar medindo e tudo mais, comete muitos erros. É, é muito simples, ó. Você vai entrar nesse site aqui, ó. Você procura. Esse site aqui, ó. para poder fazer essa capa, gratuito. Tem um pouquinho de paciência, aqui, ó. Tá vendo o nome aqui ó, canvas.com Aqui você vai clicar aqui ó Art para o Youtube, clica aqui Tá vendo aqui ó, vai sair vários modelos aqui para você fazer Aqui você presta muita atenção que você põe a setinha aqui ó Olha lá ó. Vai aparecendo, ó. Grátis. Grátis. Grátis. Aquele que não aparecer grátis, você não entra não, né? Você não entra não, que é fria. E aí você vai ter que pagar. Você pegou aqui, segurou e arrastou. Olha só. A memória nossa hoje está... tá uma tristeza. Tá vendo? Ó? Deixa eu tirar o gravador da frente. E assim por diante, né? Aqui você vai se... É, você vai preenchendo E depois você salva Mas provavelmente nas próximas videoaulas vou, Eu vou explicar como é que funciona esse programa né? Não se esqueça Canvas.com Canvas.com Você entra nesse site e faz sua capinha de, do, do canal de Youtube tranquilamente Tá bom gente? Um abraço a todos Um forte abraço a você que acompanha a gente pelo canal Pela rádio também Estamos aí de segunda a sexta-feira né? Às vezes, às vezes falha né? Hoje mesmo não tive programa é, a vida muito corrida, mas é, nós estamos de segunda a sexta, das 7 às 8h50 da manhã, né? Das 7 às 8h50, nos dá o privilégio da sua audiência no ww.rádio Aquele abraço e até a próxima, gente! Tchau!